Seu Tupinambá, quando vem na aldeia... Olá, Paulo Sérgio Oliveira e mais um vídeo para você. Queria falar um pouco da firmeza, da resiliência. Por isso que eu estou trazendo esse arquétipo de Tupinambá. Né? Os devotos de Tupinambá dizem que, como bambu, a gente tem que ter a resistência de de envergar, mas não quebrar. Gente, eu posso falar um pouquinho só do, do, da minha trajetória profissional. Sempre quem faz diferente alguma coisa vai ser alvo de vistas e vai ser alvo também de crítica, porque as pessoas têm medo, isso faz parte do inconsciente coletivo, Tem medo de sair do quadradinho. Não é isso? Quando eu trouxe a constelação xamânica, quando eu trouxe o toque do despertar adaptado a uma visão brasileira daquilo que eu tomei na Índia, quando eu trouxe coisas que eu sinto de me fazer com a minha força e quem frequenta os meus trabalhos sabe que é uma força verdadeira, a força que me respalda, é claro que eu fui muito criticado. Sabe o que eu fiz? Nada. É isso que eu queria dizer para você. Quando criticarem você, faça nada. Porque quando estão criticando você, é porque você está sendo visto. Ora, pela constelação a gente vê que o ser humano está sempre buscando ser visto. E quando ele é visto, ele vai parar? Não fica esperando que quando as pessoas te avistarem, a primeira coisa que vai acontecer é um elogio. Não! Se alguém está te vendo, se a tua presença está marcando, é óbvio que isso, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, vai mexer, a tua luz vai mexer com as sombras dessas pessoas. Então, a minha dica nessa firmeza, trazendo a firmeza mais a resiliência e a paciência de Tupinambá, é, continua, caminha. Você está subindo numa frequência, daqui a pouco essas pessoas que criticam, elas sucumbem. Quem acompanha a minha carreira desde o começo, a minha carreira na área terapêutica, sabe que eu estou muito bem hoje? Sabe que eu construí realmente um legado? Sabe quanta crítica eu recebi? Sabe o que eu fiz? Nada! Eu continuei caminhando. Eu não sei onde estão essas pessoas que me criticaram, não sei, mas eu não vejo mais nenhuma no meu caminho. Então, eu passo isso com muito amor para vocês, não para falar de mim, mas para trazer essa resiliência. Continua caminhando, continua fazendo. Se você está sentindo na alma, no coração que isso tem verdade, que isso tem firmeza, continue fazendo. E não se abale com críticas, com fofocas, com coisas que plantam. Essas pessoas estão desempoderadas. Sinta com a sua força, se empodere, que quem está fofocando, está criticando, está desempoderado. É isso que eu queria trazer para vocês nesse curto vídeo, trazendo aqui a força de Tupinambá, ó. Seu tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra curar. Seu tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra cura. Seu tupinambá, firmeza e resiliência sempre. Quando vem na aldeia, ele traz na síntoma uma cobra cura. A serviço de algo maior, como você aí está a serviço de algo maior? Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei. House, house, house.